aí, família beleza, mano Bem-vindo, como é que você tá? Você tá bem, meu querido? Espero que sim, tô muito bem, graças a Deus, mano E é isso aí, bora pra mais um vídeo Mano, é o seguinte Hoje é um bagulho que me aperta o coração Me dá medo, mas eu vou fazer Eu vou tentar e vou ver se vai dar certo, beleza? Então, mano, se você tá tentando comprar e tá com dúvida Agora é que vai quebrar sua dúvida total Assiste até o final, mano, eu te garanto que compensa Mano, é assim, compensa você ver Tá ligado? Compensa você ver Você, inter... você saber como é que funciona Rapaziada, a única coisa que eu posso dizer que se você for comprar alguma coisa no Mercado Livre E não compre nada fora Por mais que o pessoal fala que é mais barato Isso não vira Porque você pode estar caindo num golpe, tá bom? Você não cai em golpe no Mercado Livre de que forma? Mano, só quando você compra e, e aí você vai ser notificado pelo Mercado Livre Depois que você clicar em comprar, beleza? Se o cara falar assim que sai mais barato pelo Mercado Pago Ou por depósito bancário, rapaziada Não faz, não confia você não sabe quem tá lá do outro lado, beleza? Então é isso, mano A dica que eu tenho pra deixar aqui Sobre as compras no Mercado Livre É essa, mano Porque experiência prática própria, de muitos anos de compra, e eu nunca tive problema nenhum, beleza? Então é isso aí, mano, já sabe, deixa o likezão maroto, se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aí, mano, se você comprou e pra você também deu certo, se não deu certo, o que foi o seu problema? Se você tava em dúvida esse vídeo, tirar sua dúvida, vai lá no final e comenta, tamo junto, se inscreve aí, se você não for inscrito, tá muito bicho, você tá deixando passar, velho. não deixa passar, beleza? É nóis, rapaziada, bora! E é isso aí, por conta e risco meu, eu decidi fazer um teste aqui, mano, e eu quero saber, será que dá certo? Eu vou gastar um dinheirinho aqui, não vai ser muito, mas eu vou gastar um dinheirinho, então Eu preciso... Ai, precisa ser pouco Eu não sei como é que vai ser, beleza? Vamos lá, mano Primeiro, um amigo meu, ele curte Muito as elites aí do Rainbow Six eu, Pra quem não sabe, eu jogava muito Rainbow Six Mas quando isso era no Playstation 4 E aí eu migrei PC, ainda tô aprendendo A jogar e ele achou um link no Mercado Livre Que as skins elite Tá ligado? Todas as skins elite Inclusive a do Tete, tá em 2020 Mano, dia 5 do 12 de 2020 Essas skins, mano, junto com As skins que vem do Esportes, tá ligado? Aquela que vem com roupa De personagem, tá ligado? De É... Liga, certo? E ela tá custando 60 pila Essa daqui Eu vou abrir aqui Mas calma Calma, relaxa Senta aí, meu querido Pelo que o cara mandou aqui, mano Pela promessa que ele faz aqui, ó Vai vir todas essas elites, bro Olha isso, velho Todas as elites aqui Beleza? Deixa eu ver se ele tem Aí tem, ó Inclusive que eu falei do Tatianca, beleza? Tem as de defesa, né? Tem as da... tem a da Zofia aqui Que ele também tá prometendo E aqui ele fala que o arquivo tem Mano, não entendi o porquê Mas o arquivo tem 30 gigas Muito Muita coisa, né? E no ataque aqui ele especifica Quais personagens que vão vir, mano É A roupa dos personagens No, no, no, no caso, velho Todas, basicamente todas, mano Inclu Ó, inclusive roupas personalizadas Aqui do Castle, do Maestro, da Alibi Do Kaid, então, mano, tem muitas Aqui ele marcou que não tem do Tatianca Mas ele falou que entrega Isso tudo ele dá suporte via Discord também, velho, então É o seguinte, mas esse daqui não é o caso Não é o pacote que eu vou comprar Eu achei um pouco estranho porque aqui tem algum é, primeiro, ó, se você ler bem aqui em cima, ó Cadê, ó? Bem aqui embaixo aqui, em cima do comprar, ó Não há vendas suficientes para que seu atendimento seja avaliado Já aqui ele tem uma avaliação de 66 itens, mano Era para ter uma avaliação sobre o vendedor Aqui, algumas pessoas escreveram assim, ó Ótimo produto, vale a pena, mais do que eu esperava Muito bom, jogo top, apenas que... Hã? Que é só 10 tela, modo treinamento, mas gostei Não sei, beleza, eu não entendi você que se é um jogador não, é, não se pode comprar com hã? Comportar da mesma forma Faria um FPS Mano, aqui ó É uma pegada de que tá falando Sobre o jogo E não sobre as skins Então já comecei a suspeitar daí Aí descendo, meu querido Mais um pouquinho Eu encontrei elas Pelo um valor aqui 27 Tem de 25 Mas tem um de 27 Pila Eu vou mandar mensagem pro cara E ver se ele tá online Se ele tiver online Eu vou arrematar essas skins Vamos lá, vamos mandar aqui online Vou aguardar ele responder Quando ele responder eu volto Bom, meus amigos, o um negócio é o seguinte. É, passou algum, minu, algum tempinho, tá ligado? 20 minutinhos e ele me respondeu. Eu fiz algumas perguntas pra ele. Primeiro, eu perguntei se ele tava online e ele me mandou aqui que sim, há 17 minutos. Aí eu perguntei pra ele, assim, aos 10 minutinhos, assim, ó, comprando, você já envia. É, você tem que acessar a minha conta, eu perguntei pra ele. Aí ele mandou assim, ó, ao comprar eu te mando os arquivos, vão ser necessários para a instalação. Em caso de dúvida da instalação, você pode me chamar no chat do ML mesmo, aqui, tipo, no privado, que seria depois que você compra, ele libera pra você conversar com o vendedor. Então, assim, eu vou arriscar. Vamos ver se vai dar certo. Antes disso, quero te mostrar uma parada aqui, ó. Só pra você ver, eu abri aqui o Rainbow. Aí, beleza. Eu abri aqui. E como você pode ver, eu não tenho elite de nenhum personagem, velho. Ó, os personagens estão aqui, ó. Tenho nenhum personagem elite, nem na defesa, nem no ataque, nada. Depois aqui que eu comprar, eu vou chamar o cara e vou, um amigo meu, perguntar pra ele se ele tá vendo. Se não é um bug só eu acho que eu tô usando a personagem, tá ligado? Então, peraí, mano. Eu já Volto, beleza? Então, agora eu comprei O bagulho é o seguinte, eu vou chamar o cara e Vamos ver como é que vai ser essa pegada aqui Lembra que eu falei pra você que quando a gente compra Ele vem um chat particular, então esse Daqui é o chat, eu vou enviar a mensagem pra ele E vou mandar aqui, querer saber com ele Como é que funciona, e aí mano, beleza? Comprei lá, como funciona É vamos ver aqui o que ele vai falar Pra mim, beleza? Vou guardar ele responder E eu volto de novo, e aí família, tô aqui Cara, ele tá me ajudando como fazer a Instalação, beleza? Mas enfim, ó Ele tá me mandando aqui se eu prefiro atender Procedimento por aqui ou por outro lugar, tipo WhatsApp, Ou Discord, Eu falei por aqui mesmo e tal. Beleza, ele falou para mim desativar uma parada lá na Play. Eu desativei agora. Ele mandou para mim acessar o launcher aqui do direto na pasta x86, tá ligado? E vamos ver. É aí, ele tá falando para mim encontrar uma pasta. Eu já encontrei essa pasta aqui que ele falou e agora vamos ver qual que é a continuidade aqui do procedimento. Aí ele tá falando para mim que dentro dessa pasta tem dois arquivos, tá ligado? Não só tem um tem que mandar aqui. Ó, só tem um arquivo Tô mandando para ele aqui, cara. Para mim tem. Uma... Apenas. E realmente só tem um. Falou, tudo bem. Beleza. Falou pra mim copiar o save. Beleza. Copiei. E guarde bem ele. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar ele aqui na, na pasta. Vou criar uma pasta, tá ligado? De arquivo aqui. E vou é... deixa eu marcar um bloco de notas. Guardar ele. Porque ele falou para guardar bem guardado. Então, provavelmente vou ter que usar essa parada depois, mano. Vou guardar ele aqui. Save. Eu vou copiar. O bloco de nota eu vou colar. Eu não consigo colar, bicho. Eu não consigo colar no bloco de nota. Como que eu vou guardar o save, mano Como que eu vou guardar o save? Já sei, vou guardar no meu drive ah, tá. R6, eu preciso aqui Essa pasta seja segura ah, Fazer o upload de arquivo, ó Então, como ele falou pra mim Eu vou fazer... Esse, esse, esse. Essa é a última etapa Antes das suas elites serem ativadas Beleza, ele falou pra me salvar bem Olha, tô aqui fazendo e falando com ele Mano, tudo em tempo real, bicho Achar o meu Pasta do R6 Deixa eu ver o um negócio aqui Tá no Save Games 1843, Tá, beleza Então vamos lá Save Game. Vou salvar esse arquivo Tá fazendo o upload do save E beleza Salvei lá no Drive, mano Ahn uh... Pirate, enviar o lugar que eu sei Porém, pelo chat do e Não dá Pode enviar o seu e-mail Tá, beleza E onde ele vai enviar Aqui onde ele vai enviar, bicho Aqui é que ele falou Que vai enviar lá no meu e-mail Então daqui a pouco A gente vai abrir o e-mail Eu já volto, mano eu já volto pra te mostrar E a gente continua falando sobre isso Beleza, Ó, Agora ele mandou um arquivo que estava anexado Um bagulho, tá ligado? Um save, e eu já baixei ele Aí ele falou pra mim, vai copiar uh, Vai copiar ele, beleza E colar nessa pasta que estava o... Aí vou perguntar pra ele se eu apago Se eu apago o que estava eu Não tenho certeza, né? Então eu preciso perguntar E me informar, uma nova mensagem Substituir o arquivo antigo, beleza Substituído, mandei pra ele que já Mandei, vou perguntar é, Se nas atualizações esse arquivo vai Sumir, eu vou ter que fazer o mesmo, agora Agora eu posso abrir o jogo, beleza Agora, vamos ver Ele mandou eu abrir o jogo E eu vou abrir e vamos ver se deu certo Manos, vou fechar aqui Como é que eu não vi se eu salvei a parada do Da Ubisoft que ele mandou Eu desativar, tá ligado? Uh, não, ele falou que não Eu não preciso fazer mais nada Tá, ah, tá desativado Agora vamos abrir o jogo E vamos ver se realmente Essa parada tá lá Ele falou que eu só perco se eu reativar Perguntando se eu tenho que usá-las porque ele mandou assim pra mim É... Você só perde as skins se reativar o save Ou se trocar a skin dentro do jogo Então tipo assim Eu tô perguntando pra ele se eu tenho Se você trocar qualquer skin do jogo Aí eu vou ter que... Eu vou perder, tá ligado? Ele falou Então basicamente Eu tenho que jogar umas as skins já... Você vai perder skin que veio no save Entendi Eu só vou ter... Então é o seguinte, ó Vamos lá Vou resumir a situação pra vocês aqui Ele falou que eu tenho que jogar com as skins que já estão selecionadas eu não posso mudar eu não posso usar outra e somente as skins do jogo eu posso já tá demorando para carregar tô com as skins aqui mano vocês estão vendo gente estão vendo aqui ó tô com a elite de todo mundo vamos lá vamos ver aqui se a galera vai ver também essas elites é, eu vou tirar outra dúvida ó vou falar aqui para ele que abriu realmente ele falou que recomenda que não muda pra eu ficar realmente com essas skins aqui, mano. Aqui é o seguinte, mano. Então, realmente, a skin abriu. Ele pediu pra mim não mudar, não fazer a troca disso, tá ligado? Pra mim continuar jogando e usando sempre as mesmas... Ah, tipo assim, ó. Deixa eu fazer outra pergunta. Eu tenho umas que não estão abertas. Outra dúvida aqui, mano. Eu tô tirando dúvida e vamos ver. Eu também não sei se vai ser duradouro, mas... É isso, mano? Vamos ver aqui se vai dar GG. Caralho, foi da. Não tiver tá... qual que eles têm, tá ligado? Mas que eu não. O bandit vai morrer em um. Vai morrer em dois. Ah, eu vi. Faz pau. dá o um tiro nele tira dá um o tiro, um tiro samurai, samurai. dá um o tiro, um tiro nele tiro samurai tá amiado não queimou todos atrás da van branca tem um bem de tamia tá vai do vou passar a cal para um tem atrás da, van, okay. atrás da van atrás da van na parte de trás da van não na parte lateral Na parte de trás da van o smoke que tá é que atrás que pra, que pra, é pra, que pra tá? mim é tipo a, do outro lado dela tá ligado Oh... Uh... Deu uma travadinha aqui, mas... Deu certo. Então deu certo a skin, né, pessoal? Tá tudo certinho aí? Deu certo, né? Beleza. Porque eu tô fazendo vídeo, né, mano? Testando agora. Então, mano, é o seguinte. É isso. É, eu passei a skin aqui pra mais dois amigos meus. Você viu. Bom, funcionar, funcionou. Agora, até quando eu não sei. Esse é o teste. Esse é o verdadeiro teste. Quanto tempo ela vai durar? É muito simples a instalação. Eu eles aqui. Um teve um problema. Não sei se você, de repente, vai instalar. Qual foi o problema? Ele fez a instalação com o jogo aberto. Então, ela tava com save rodando e ela não substitui o arquivo quando ele mandou substituir tá basicamente rapaziada é se você for comprar vai ser um, um risco seu depende de quem você comprou beleza eu vou até deixar. mano eu não vou nem dar uma moral eu ia deixar o vídeo o link dele aqui mas eu não vou fazer isso porque eu também não quero incentivar alguma coisa que de repente venha a dar errado beleza então é isso o pessoal gostou eles curtiram bastante eu peguei só o final para você ver que realmente funciona você viu que até a dancinha ali o luiz ó fez pum, e finalizou então rapaziada é isso eu espero que você tenha gostado se você gostou já sabe mano Deixa o likezão um maroto, beleza? Você caiu de paraquedas, mano. Que você tava comprando o bagulho e tava com dúvida? Se inscreve aí, beleza, mano? Quem sabe eu não faço mais dessas paradas aqui? Também comenta aí, tamo junto, valeu.